Ah, boa tarde maurício mococa hoje nós estamos aqui na fazendo um vídeo e nós já estamos no, no quarto vídeo mas o diamante até agora não saiu não nós também nós não estamos usando as varas para procurar também nós estamos na só fazendo o teste nas fineiras mesmo Então aqui é um, é um lugarzinho que está prometendo, porque está dando uma indicação aqui muito boa. A ferragem está boa. É, tudo indica que pode haver algum diamante aqui nesses meios mesmo. E outra, essa água que ela desce de uma serra ali, aquela serra ali é rica em minério. Então é a primeira vez que nós vem nessa, nessa parte daqui. aí tá o meu amigo Edson aqui, ó. E vamos fazendo aqui um, bateando aqui um pouco de areia, um pouco de cascaio tá misturado com areia, para nós tentar ver o que pode acontecer. Já é a quarta primeira, e nós estamos o Wesley vai dar uma lavada ali no caçainho dá um pouco de caçainho misturado com areia dá uma baixada na primeira pra cá pra sair essa folha baixa baixa aqui na frente Então, nós estamos juntando né? vendo o que se pode sair mas aqui de ferragem aqui é uma ferragem até boa fio de galinha um punhado de coisa então há, há muita muita coisa aqui também a quarto meia aqui é um pedaço de água uma água transparente então pode prometer alguma coisa assim coloca aqui bom vamos focar nessa peneira que parece que tem alguma coisa brilhando aí dentro hein? Aqui, ó. vai virando ele Muito bonito, não é? Esse tá prometendo sim. Alguma coisa parece que já tá com a pontinha até lapidada. É outro pedaço, outro também. Não, esse é forte. Esse é um cortezinho, então a diferença dá para ver a diferença na mão. Agora se saiu o quartzo de rosa aqui, saiu um diamantinho rosa aqui, aí nós faz a festa, né? só fazemos só, só, só quartzo até agora. E esse aqui tá com a carinha de um fora, né? Não, não. Ai. Vamos ver aqui não Tá. Poxa, o rapaz caiu É um topazinho Mas engraçado, grande mesmo não tá pegando né rapaz Não tá pegando o topaz grande vai sair um vídeo mais curto, que nós já estamos no quarto vídeo. Agora vamos ver essa última peneira. Eu colocar bem de pertinho aqui, porque se tiver algum diamante o pessoal vai ver no vídeo mesmo. Essa aqui eu já vi no vídeo ela. Olha, pra quem gosta de umas pedrinhas bonitas, branquinha. Nossa, dá uma juntada com essa ferroja. Vai focando aí, não. Aí. Pode ver a beirada que nós tá tirando aqui, ó uma beiradinha de um corgo pode ver que, que aqui está prometendo cada vez mais quando mais tira mais mais aparece topazio e vários tipos de pedra para ver aí pessoal dá um like no vídeo que eu não crescer cada vez mais o vídeo vem na primeira eu mesmo não apareço muito no vídeo mas mas tá Não, na área, tá né? tá na área aí, ajudando a fazer a, a filmagem. Não falo muito, mas estão aí. Aqui é onde fica a ferragem, ó. Uhum. Então eu tô dando uma puxada nela. Eu tá gastei de ferragem, tipo de galinha, tudo que tem coisa aqui no meio. Forma pra diamante, ó. Entendeu? Aí você vê pedrinha Lumiano, mas não é um diamante, mesmo. Ela do meio, vamos me para cá. Vamos deixar embora. Nós já estamos no quarto vídeo Então há muita pedra lumiana, ela está molhada Então é muita pedra que ilumeia Agora o problema é o seguinte, a hora que ela seca ela embaça Aí você já sabe que não é diamante também Rapaz, se for, se for, se for o que eu tô pensando, é o dia. Uhum. Vem cá. Olha ó. Parece que já veio lapidado. Uhum. Mas não, foca aqui no dedo. Já aí. no teu dedo. Foca ele lá, Ó. Teu dedo aí, ó. Parece que já veio lapidado está bonito Na ponta É, do... nós tem que falar o seguinte O lugar é bom Na ponta do meu dedo também tá dando ó, Mais uma lasquinha aqui Eu acho que é de Topaz ou alguma coisa, ó Já tá saindo aí, ó Na ponta do dedo é outro aqui, ó cada lasquinha que parece mas tudo brilhando uma lasquinha que dá preferência para alguma coisa aqui também aqui ó Outra. É. e ó. deixa o foco tá bem né aqui o nossa, é Então meu filho, pedrinha é bonitinho, agora vamos virar, isso Tem também. demais agora vamos lá, lá. e pedir pro o pessoal se inscrever no canal cada vez mais vídeos que eu fazendo mais nós vamos mostrar e vamos mostrando aí ó acabou de virar a última peneira que nós vamos fazer aí e agradecer a todos que, que, que deixem seu like aí para ajudar o vídeo a crescer e vou passar pro Zé aqui, o Maurício vai continuar para terminar o vídeo aí não, é Nossa, não aí. se esqueça de deixar o like para o canal que possa subir e logo nós teremos mais uns vídeos legais aí, aí sobre, aí, sobre são, as isso, isso aí são as pedrinhas que saiu também ontem eu fiz ontem eu fiz o um vídeo sobre pó de basalto pessoal aí que tem visto o último vídeo aí então viu é um pó natural Pessoal que tiver interesse em alguma coisa, tem o vídeo, tem a, o contato aí na descrição embaixo do vídeo E pessoal que quiser entrar em contato, conversar, pode ligar aí no WhatsApp aí. Não tem problema não E nós já estamos para encerrar esse vídeo Eu vou dar uma focada aqui boa aqui pessoal ver aí a quantidade do cascaio agora a pedrinha a pedrinha bonitinha a gente vai tirando aqui um punhado e logo nós vamos ter uns vídeos com as varionicas hoje nós não usamos a iônica hoje foi só na peneira mesmo foi só mesmo para testar aqui o lugar para ver a qualidade de ferragem o que, que saía nessa ferragem mas para isso então uma boa tarde maurício mococa e também nosso amigo Edson aqui também vai despedir obrigado agradeço aí a vocês e boa tarde a todos e deixa o like aí para curtir nosso vídeo.